Inglês, negócio, empresa e dinheiro. O que tem a ver? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai saber. What's up, learners? A Carol Junior Silveira é professora de inglês online e o um mensageiro da brilhagem com outra mensageira da brilhagem. Estamos aqui com Patrícia Meirelles. Olha que honra, gente. Tô tão feliz de estar aqui no canal com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Pati. Se apresente aí para os meus queridos Lennies, Fale de você. Você tem 20 e... segundos para o cara. Vai lá. lá. Empreendedora, <risos> apresentadora, mãe. Jornalista? Um, jornalista, relações públicas. <risos> <risos> e com um canal gente, que eu compartilho dicas incríveis sobre uhum. empreendedorismo, autoconhecimento, liderança, tem muito conteúdo legal. Então eu peço que você agora vá no link da descrição, inscreva-se no canal da Patrícia porque tem entrevistas ótimas, gente. Essa mulher fala inglês, ela fala muito bem inglês. Quem você já entrevistou de, de gringo assim? só pra De galera, gringo. Só, só para sentir. Warren Buffett, maior investidor do mundo. Mitch Lowe, cofundador da Netflix. Né? Tem uma galera de e tem o Facebook e... também, né? Vai lá. A Randy Zuckerberg, tem o uhum. Waze fundador do Waze. Tem o Neil Patel, que é um dos caras mais ferrados de marketing Meu e tal. Deus. Tem o Casey Nest, um case, que é que um que é viralizador, um. Não, o cara uhum. é muito bom pra viralizar conteúdo um monte de gringo, gente. um monte de gringo. É. Então, a... Oh, pega a cara do Junão que tá filmando, hora <risos> que ele faz tá mexe. Oh, oh, ele fez assim, ó, oh, não acredito. <risos> então, além de você ganhar conhecimento, você também vai ter a oportunidade de praticar o inglês no canal da Patrícia. Vai lá gente, qualidade garantida, vai na minha que você brilha. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o mal da sociedade hoje em dia, Patrícia. É o imediatismo. Nossa senhora, nem brinca. Eu ah, acho né? que é uma das coisas mais. E principalmente essa nova geração, eu acho. É. Júnior, a galera quer tudo pra ontem. Pois é, é rapaz. Né? E, e não só é dinheiro, sucesso, mas também, no nosso caso aqui, falar inglês. Eu quero aprender a falar inglês do dia pra noite. Você fala inglês. Você pode ir muito bem com a propriedade dizer quanto tempo você demorou para aprender inglês, nossa, foi, foi, tipo, foi um mês para ter não não, não, não foi um mês, eu já fiz vários cursos, uhum. nossa já já tive que estudar fora, uhum. já fiz evento internacional para né, aprender melhor o inglês. É assim, tem que praticar, tem que ter perseverança, tem Sim, que ter tá. resiliência, como tudo na vida. Isso se aplica muito ao empreendedorismo, acho que quando claro. você quer aprender algo na vida, empreender é isso, né? você uhum. lidar todo dia com o seu imediatismo, por quê? Porque você vai muito não. Não muitos, é muito, muitos, não. muitos. Gente, muitos, é muito muitos, não. Muitos. Muito mais não que sim, inclusive. Uhum. Né? Só que é óbvio, você tem que ficar feliz e tem que focar no sim e buscar o sim. Então claro. você tem que criar soluções. Mas o que eu vejo hoje, assim, juntando a galera querendo tudo para ontem, assim, qualquer probleminha, qualquer coisa que dá, não é pra mim. Então, é o que você falou, é começar motivado é uma coisa. Agora, você manter a sua motivação quando você está num dia que você está cansado, que você está triste, porque uhum. a gente é ser humano. Claro, todos nós temos né? dias aí, né? Tem, por mais que você faça o que você ama, porque tem muito hoje essa coisa, faz o que você ama, tua vida está resolvida. Não, faz o que você ama, mas você vai ter dias que você vai ter seus problemas para resolver, uhum. vai ter as dificuldades, os desafios, então eu acho que o mediatismo hoje, ele tira muita oportunidade das pessoas realizarem grandes coisas porque nessa é coisa certo. de quero tudo para ontem, então a pessoa empreende em um mês, num vínculo milionário, ah esse negócio não dá certo, não uhum. gente tem gente que demora 10, 20, 30 anos. A gente vai empreender com 60, com 70, com 80 que cria um negócio milionário. É. Você não viu o caso daquele rapaz que vende água na praia? É o Rick o Chester. Ele, ele tem 41 né? anos, se eu não me engano. Exatamente. O cara só foi assim ter um alcance, um sucesso estrondoso agora aos 40 agora, anos. 40, né? e, e quanta coisa ele não fez antes, né? Claro. Porque a gente não sabe quanto tempo ele ficou vendendo água, quanta coisa que ele não teve que, que acordar aqueles dias que você falou, uhum. meu, porque pra mim quem vende água na no, naquele calor, esse, esse cara, cara esse é. Esse empreendedor. Ele é empreendedor. Ele é resiliente. As, as condições totalmente desfavoráveis uhum. né, para o trabalho dele. E ele vai lá, ó, E faz. E faz. Eu admiro muito quem vende um Carol também. Nossa, o cara que leva de também. não, porque tem gente que ignora. O cara tá lá. E, e eu admiro mais aquele que tá com um sorriso ainda no rosto. É, no rosto gente. É. A gente, por muito, muito pouco, às vezes, né, fica lá e tomar, todo mundo já reclamando. E você vê essas pessoas que realmente têm um dia difícil, têm uma vida dura, vai lá, faz, acontece, tá dando risada, tá sorrindo. Claro. Então eu, eu, eu acho que realmente, assim, as pessoas têm que entender que nada. Que tem um valor, que, que, que tem uma vitória, vale né? que vale a pena, uhum. você vai conquistar tão rápido. Exatamente. Então, eu gosto de comparar o imediatismo até na área da saúde, eu faço uhum. muitos paralelos. até no meu Instagram lá eu falo muito que é assim: as pessoas querem melhorar a saúde, querem ter o corpo sim. melhor, querem se alimentar melhor e querem fazer isso em um mês. E às vezes elas ficam 10, elas estão há 20 anos 20 fazendo anos isso errado. Em um mês elas sim. querem. É. Não existe isso. É. Você tem que investir um tempo para claro. isso acontecer, para dar resultado. Uhum. E acho que como quando você monta um negócio inclusive a gente vai falar né, aqui da novidade né é claro do... é claro atendendo os pedidos, pedidos aí pessoal ó, a patrícia está lançando um curso de como abrir uma empresa vocês sabem né que eu faço do dicas aqui de inglês mas também gosto de falar de empreendedorismo motivação então nada melhor do que a patrícia para ensinar para vocês a abrir uma empresa gente oportunidades estão aí um monte um monte para você. você tem que aprender ah, ter o seu próprio negócio é, empreender sim. e nada me, ninguém melhor do que a Patrícia para ensinar então aqui na descrição eu vou colocar o, o seu curso Patrícia boa tá? boa boa aqui a gente está preparando com muito carinho o curso e eu assim eu vi tudo toda a jornada que o empreendedor precisa para abrir a sua própria empresa inclusive é, esse é, o conteúdo desse curso a pessoa não vai precisar não vai poder usar só para abrir a própria empresa uhum. mas você está num trabalho você quer inovar alguma área você quer melhorar na tua vida né é, o mindset empreendedor, ele não é só para quem quer abrir uma empresa, isso, é um estilo de vida. Exatamente. é, assim, é um estilo é. de vida. Então, vale a pena. Você que está aí, entra depois no link que está no curso, vai estar tá lá prontinho para você. Entra lá, pessoal. Confere lá que vocês não vão se arrepender. Vai na minha que você brilha de novo, hein? É isso aí. Vamos <risos> brilhar, vamos brilhar. Vamos brilhar. Aproveitando esse gancho todo né, de inglês, empreendedorismo, dando dica para a galera evoluir, né, ganhar mais conhecimento. Patrícia, eu, eu queria que você ajudasse todo mundo aqui. Com algumas dicas de abrir empresa. Né? Para quem quer abrir uma empresa, é, é só entrar lá no, no site da, do governo. Ah, eu quero eu vou botar lá é Junior English. É assim que faz, pronto, tem uma empresa. Porque assim, learners, vocês sabem que eu tenho cursos online, né? muitos aí são meus alunos. E também como professor, né, eu também sou um empreendedor, né? tenho empresas e tudo mais e que a gente acaba ajudando vocês com conhecimento do inglês. Ah, né? Eu trouxe a Patrícia para poder falar um pouco mais sobre empreendedorismo e dar dicas né, para você abrir sua empresa também ou melhorar como pessoa, melhorar o seu mindset. Então aí vamos aí algumas dicas. Eu acho que eu vou falar uma coisa que parece básica, mas não é, que é o autoconhecimento, se conhecer. Uhum. Saber o que, que você gosta, o que, que você é bom, uh, quais são as habilidades que você tem, por quê? Porque, como empreender é um desafio diário, se você não gostar daquilo, você vai desistir muito rápido. Exato. Então, acho que essa é a primeira coisa: é, escolhe alguma coisa que você realmente gosta, que você é bom, porque a chance de você perseverar naquilo vai ser maior. Né? A segunda é fazer uma pesquisa de mercado. Eu acho que hum, não é sair importante. abrindo, ver quais são os concorrentes, hum. o que tem no mercado que já deu certo, o que que não tem, o que, que funciona, né? Testar a sua hum. ideia antes de você sair investindo um monte de dinheiro. Eu vejo gente que abre empresa, ai não, mas eu preciso um de muito dinheiro. Não, gente, eu, eu tenho um vídeo no canal, até que eu dou um exemplo muito legal das appos, que os caras começaram, ele tirava foto do tênis na vitrine, ele disponibilizava, então ele não tinha estoque, não tinha nada e vendia não de acordo é com os pedidos, então quer dizer, só não faz quem não quer. O dinheiro você vai conquistando no caminho, na jornada. Exatamente, e aí você vai reinvestindo no teu negócio, então acho sim. que é... É, ficar de olho né, para saber como você pode validar a sua ideia sem ter que investir muito dinheiro. Certo. Porque se você precisa colocar muito dinheiro de cara, como é que você vai saber o retorno que você vai ter? E normalmente demora, uhum. mesmo você vendendo, mesmo né, você uhum. tendo seus primeiros clientes, você não é no primeiro mês ou primeiro ano que às vezes você vai ter que retorno vai ter, dinheiro. Exatamente. É? É. E você sabe, Patrícia, que eu, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando um pouquinho só da minha história, e, e, realmente, eu comecei a empresa, né, o curso, sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum. Que legal. Isso é que eu acho inteligente. Pobre, pobre, sabe? Eu, eu falo Probe, Probe, Probe. <risos> e assim, conforme a gente foi ganhando um dinheirinho, né, com os é, cursos, é. a gente foi reinvestindo no, no negócio. Isso é muito importante, estamos falando uma coisa, né? reinvestir no próprio negócio, porque a gente ganha e gasta tudo. Poxa e vida. E aí não investe em coisas que são muito importantes para o teu negócio crescer. Exatamente. Né? Tanto é que os inscritos conseguem perceber a evolução da qualidade do canal, né de edição, muito de conteúdo. Legal. E quem é aluno também percebe a evolução dentro do curso. Legal, né? super importante. E, e eu tenho uma geladeira minha geladeira ainda hoje é, não é frost free, é, tem aqueles gelos lá sabe que tem que quebrar, martelar, ah, sei, sei, sei. a minha esposa fala meu deus você tá com curso online e não trocou a geladeira ainda, eu, falei, não, eu tenho que investir no negócio primeiro, depois eu que compro é a, a geladeira que a longo prazo aí você vai poder comprar várias geladeiras, <risos> exatamente, eu, então vão pensar né, a longo esse prazo esse é o pensamento, né? é, né? é o, o sacrifício agora para colher os futuros, os futuros, os frutos frutos futuros, <risos> os frutos futuros, <risos> muito bem <risos> Patrícia, uma, uma dica aqui para quem é muito imediatista, o que, que você indica, qual dica que você dá para a galera que de repente ganha um dinheirinho ou então a pessoa já vê uma oportunidade, já quer torrar o dinheiro, já quer fazer tudo e ah, amanhã Deus dará, que, que, você dá, que dica que você dá? Eu acho que é pensar a longo prazo, parece uma coisa também muito simples, mas é pensar o seguinte, se você investir no teu negócio hoje, pegar esse dinheiro ou investir ele mesmo para ele multiplicar ou no teu negócio, você vai ganhar mais dinheiro mais pra frente. Uhum. Se você gastar tudo, o que vai acontecer não vai conseguir investir no seu negócio, é. você gasta, e mais pra frente você vai deixar de ganhar mais do que você poderia. Aí, então, é. acho que é pensar assim no, no amanhã, né? Tentar ter esse equilíbrio. Não pensar só no, no hoje e falar, não, quero tudo para ontem, e aí quando vê, você tá gastando mais do que você ganha. Uhum. E aí, teu negócio, eu vejo muitas startups que não sobrevivem mais de dois anos. Ui, por causa disso também. Olha só. É. E de startups promissoras, né? Que Super promissoras. Tudo para dar certo. Mas por conta de uma mentalidade errada... Por isso que a gente falou virou. do mindset, Júnior, que é tão importante. Mindset é na, né? na, na sua cabeça, Alana. É oh, presta atenção aí, viu? Patrícia, eu agradeço demais a sua participação aqui no canal, Obrigada. Foi, foi incrível, foi a primeira collab do ano e eu acho que vai ser a melhor, é difícil superar. ninguém <risos> uma brilhagem, brilha. brilhagem total, brilhagem total, total gente total, geral, <risos> pessoal, mais uma vez, aqui na descrição, sigam a Patrícia, a Confere o curso dessa mulher, que tá demais, né? Tá bom? Vai na minha que você brilha mais uma vez. A Patrícia, talk. thank you so much for being here with us. Thank, thank you. you. Thank so you much. so much. Thank Pessoal, like nesse vídeo pra ficar feliz. Like feliz. Inscreva-se no canal. Dá um tapa aí na orelha do Belzinho pra você receber as notificações, beleza? So that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Oh, see you around. Bye. Bye. might be nice to own a jet plane, I'm gonna do it Bye. Bye See you soon.